No último episódio, nós voltamos à cidade de Veridian. Fomos para o ginásio, enfrentar Giovanni, o líder da equipe Rocket e agora como líder do ginásio. Slowpoke evoluiu para Slowbro. Em seguida, enfrentamos novamente o nosso rival. Agora mais forte do que nunca. E agora, com as oito insígnias necessárias para entrar para a Liga Pokémon, a jornada continua. O treinamento e a rota da vitória. Olá treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos, eu me chamo André e vocês estão no Bliterandos Jogos Agora já temos as oito insígnias para ir para a Liga Pokémon, mas primeiro eu vou treinar o sexto membro da equipe O Dratini, e eu vou ensinar alguns ataques novos para o Slobro e para o Dratini E para isso estamos indo aqui na usina, eu vou adicionar alguns ataques, e isso vai ser mais forte em batalha o Slowbro também será de grande ajuda. Então para o Dratini eu vou ensinar o Trovão e o Raio de Gelo. E para o Slowbro eu vou ensinar o Terremoto. Dessa forma o lobo será capaz de vencer os pokémons do tipo elétrico. Oh, um Zapdos! Olá Zapdos!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 Estamos de volta em Lavender. Já estivemos aqui antes, foi aqui que acordamos um Snorlax e conseguimos a Super Vara Foi graças a Super Vara que capturamos o Slowbro e o Dratini Muito bem, vamos começar o treinamento Vamos lá, primeiro oponente do Dratini Vamos lá Dratini Golpe de corpo Agora, trovão dele Ou oh, paralisado, tanto o trovão como o ataque e golpe de corpo é capaz de paralisar o inimigo. Ou oh, Nidorino, vamos lá, Dratini. Golpe de corpo. Opa, está paralisado. Interessante, o Dratini está com um ataque que congela e dois que paralisam. É isso aí, o Dratini venceu a primeira batalha. Agora é uma treinadora, hein. Oh, Goldin, trovão dela. Ahá, super efetivo. É isso aí, nível 20! Que é isso aí, Dratini aprendeu agilidade! Esse ataque será muito útil para a estratégia que eu estou montando. Ah, não, Hipnose! Ahá, porque flauta não funciona só nos Snorlax. Eu quero que o Tratinho pegue o máximo de experiência possível. Mas é claro que eventualmente eu vou precisar da ajuda dos outros pokémon. Oh, Miau Oh, Pikachu Vamos lá, Slowbro Terremoto! Ah, o que eu falei? Slobro vai devastar os pokémons do tipo elétrico. Muito bem, agora vamos voar para a ficha para pegar outra rota e continuar o treinamento. Oh, Bellsprout Oh, Congelado Vamos lá, Dratini Raio de Gelo Tangela. Tangela é do tipo grama. Ahas, Tangela está paralisado. É isso aí, nível 23. É isso aí, Dratini vencendo geral. Eu gosto quando o Dratini vence sozinho. A experiência fica toda pra ele. Detesto ficar ganhando caquinho de experiência. Sempre que possível, eu prefiro que o Pokémon ganhe a experiência inteira. Vamos lá Dratini, agilidade, Ahá. agora o Dratini ataca primeiro Ah, é para isso que serve a agilidade. O oh, Bulbasaur. E agora, Ivysaur. Vamos lá, Poké Flauta! Vamos lá, vamos lá! Nível 26! Opa, um Easing! Vai ser mais rápido eu trocar para... O slobro. É isso aí! Nível 28! Ou... Oh, Wigglytuff! Wigglytuff é a forma evoluída do Jigglypuff! Ah, Congelou! Raichu é a forma evoluída do Pikachu, vamos lá Slowbro. Terremoto! Raichu fora de combate! Slowbro nível 39, haha também serve de treinamento para os outros pokémon. Haha, <risos> Dratini já tá vencendo com um ataque. Ou oh, Farfet Farfet elevador. É É isso aí, nível vinte e nove! Ou é o. Tem muito treinador ainda nessa rota, mas eu vou deixar para o futuro, talvez depois da liga, quando eu precisar treinar até o nível 100. É isso aí, nível 30. O quê? E evoluiu para Dragoner E agora estamos de volta em Celadon Para conseguir mais alguns ataques Agora vou ensinar para o Dragonair O ataque mais poderoso do jogo Estou vindo aqui para comprar o TM7 É isso aí, o Dragonair aprendeu o Horn Drill O ataque Chifre Broca Vamos dar uma passadinha também no Cassino Pronto, agora a gente vem aqui do lado E pega um dos prêmios É o Fire Blast Explosão de fogo Que eu não vou ensinar para o Charizard Mas sim Para o Slobro Sim Agora o Slobro está batendo em elétrico e grama muito bem, agora vamos por aqui Para continuar treinando o Dragonair É isso aí, nível 31! Aqui na primeira geração o que conta é a velocidade, por isso que eu coloquei agilidade para o Dragonair, porque se o Pokémon adversário for mais rápido do que o meu, o, o Drill não pega. Oh, tenta cruel! Incrível, né? Um combo que só funciona aqui na primeira geração. Estratégia Old School total. É isso aí, derrubando geral. Nossa, nem o Closter resistiu. Nessa caverna eu posso entrar para capturar um Articuno, mas eu já tenho os pokémons que eu preciso. E como eu quero ainda nesse vídeo chegar na Liga Pokémon, e agora a gente voa para Sinabar para continuar o treinamento. É isso aí! Nível 38! Muito bem, esse aqui parece ser o último! Oh, Seal! Um Pokémon que ainda não tinha aparecido! Ele é do tipo água, mas também é do tipo gelo! Mais treinadores, mais treinadores! Oh, Beedrill! Beedrill é a forma evoluída do Kakuna. Ah, tinha esquecido desse treinador aqui. Do tipo normal. Oh! Congelado! Muito bem, acho que já treinamos o suficiente. Isso significa que já podemos ir para a Liga Pokémon, mas primeiro, agora só tá faltando o HM Strength. Que vai nos permitir empurrar umas pedras que tem pelo caminho. É isso aí, o HM4. Pronto. E agora, de volta para Veridian. Muito bem, estamos aqui de volta em Veridian. Agora começa a nossa viagem. Rumo à Liga Pokémon. Pela Rota da Vitória. Eu não sei vocês, mas essa aqui pra mim é uma parte muito épica Que é a parte que a gente Apresenta as insígnias Para poder avançar Primeiro A insígnia de rocha Que conquistamos ao vencer o Brock Na cidade de Pilter. Depois a insígnia da Cascata, que conquistamos ao derrotar Misty, em Cerulean. E agora, a insígnia do Trovão, que conquistamos ao derrotar o Tenente de Search, na cidade de Vermilion. Aqui, a insígnia do Arco-íris, por derrotar Erika, na cidade de Saladon. Aqui a Insígnia da Alma, por derrotar Koga na cidade de Fuchsia. Agora a sétima Insígnia, por derrotar Blaine, na cidade de Cinnabar. E por último, a Insígnia da Terra, que conquistamos ao derrotar Giovanni, na cidade de Viridian. E agora vamos para o desafio final. O último quebra-cabeça para chegarmos na Liga Pokémon. Vamos lá, empurrando pedra. Empurra para cá, empurra para lá. Purrar a pedra desse botão aí Muito bem. Primeira batalha. Uma cool trainer. Oh, Persian. Ah, agora começam a vir os pokémons barra pesada, hein? Persian é a forma evoluída do Miau! Vamos lá, Dragonair! Broca nele! Haha! Foi brutal! É isso aí! Nível 40! E agora NightTales! É isso aí, vencemos! Oh, Ibsaur! Raio de gelo! Fora de combate! E agora, Warthodow! Trovão nele! Ha. Oh, Charmeleon! Hora de combate! Ou oh, Charizard! Charizard é a forma evoluída do Charmeleon! E ele é fogo voador! Portanto, trovão nele! Ah, Charizard! Fora de combate! É isso aí! Nível 41! E vamos em frente! Mais uma pedra pra empurrar. Opa, próximo desafiante Macho. Broca dele. Opa, mais uma pedrinha Vamos lá, empurrando pedra Olha lá, mais um botão E o treinamento continua... O oh, Whipping Bell, gelo dele o oh, Victory Bell, ha, vai ficar de palhaçada? Então toma é isso aí, nível 42 e Mais uma Cool Trainer derrotada! Ha! Derrotar Cool Trainer não é fácil não! Ou Kingler! Kingler é a forma evoluída do Krabby! Blastoise! Trovão ele! Ah, moleque! Derrubou um Blastoise! O Dilgong Dilgong é a forma evoluída do Seal E ele é água E também do tipo gelo Oh, uma Chance. Chance é do tipo normal. A, a Chance tem uma quantidade de vida absurda. Opa, não é para dormir não. Eu vou usar a Pokéflauta! Flauta. E é para derrotar um tanque de vida como esse. Que eu tenho a minha arma secreta. O Chifre Broca. Mas é claro que primeiro... Eu preciso estar tá mais veloz que o oponente. Vamos, acorde! Ela usou o ataque minimizar. Nossa, qual é a chance de eu acertar isso? E não é que acertou? Caramba! Ah, moleque! Ou oh, Executor Executor é a forma evoluída do Execute E ele é do tipo grama e psíquico Executor, fora de combate É isso aí, nível 44 Agora um closter! Ou oh, Arcanine Arcanine é a forma evoluída do Growly Vamos lá, DRAGONÉ, AGILIDADE! E agora, BROCA DELE! É isso aí! PRÓXIMO! OU oh, LAPRAS! LAPRAS É DO TIPO ÁGUA! Mas também é do tipo gelo! Lapras fora de combate! Oh, Leak <risos> Passei do lado de um outro e de uns um ápidos. <risos> o outro está logo ali. Vamos lá, agilidade Oh, ele usou Substitute Quando ele usa Substitute O ataque broca Primeiro derrota o bonequinho E depois tem que acertar de novo Pra derrotar definitivamente Muito bem, e finalmente, chegamos na liga, então no próximo episódio vamos enfrentar a Elite 4. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, não perca o grande final e até a próxima.